Quando você participa da egrégora quântica de cura, você está recebendo a vibração de 14 mil ângulos dessa orgonite aqui muito poderosa, com três pedras preciosas, com a, a vibração da reprogramação quântica celular e da geometria sagrada do Merkaba. Nós vamos ler o seu nome completo de batismo, é, sua data de nascimento, seu endereço e você está recebendo coletivamente essa vibração é, que ativa diretamente a sua glândula pineal, promovendo inúmeros benefícios. Você vai inibir a amígdala cerebelar centro de sobrevivência Como se você estivesse tomando um Valium eh, Natural, sem efeito colateral Trazendo para você relaxamento Tranquilidade, inibição da tristeza Da raiva, eh, das preocupações eh, Você vai ah, fortalecer A sua imunidade Praticamente atuando em todos os sistemas do corpo Vai aumentar a sua energia cerebral Onde você pode, vai poder acessar eh, Níveis mais altos de frequência eh, Elevando a sua compreensão Da realidade e, e tendo disponibilidade Emocional para resolver resolver os desafios que você está tendo nesse momento. Uh, o investimento é simbólico, é R$ 191. Reais, você pode participar, né, e, é, você pode parcelar aí até 12 vezes, o ideal é que você faça três egrégoras para um atendimento completo, descansa uma semana e se quiser você repete. Para participar da egrégora de amanhã, né, nessa quinta-feira, das 19h às 19h30, é só você comentar egrégora se estiver no Instagram, se você estiver no nosso grupo de, do WhatsApp, é só você é, clicar no link e se inscrever. Eu aguardo você, até lá!